Olá, aqui é o Daniel, seguindo o desafio diário dos vídeos. Eu tô aqui, num quarto de hospital, é... eu tenho um amigo que ele foi fazer uma cirurgia, eu tô aqui esperando, mas eu resolvi gravar esse vídeo pra você, só para continuar com o desafio e realmente não perder a consistência dos vídeos. Hoje eu quero contar uma história sobre quando eu fiz uma viagem para Brasília e um amigo meu, o Jonathan, ele precisou... Eu estava na casa dele, na casa do Jonathan e da Letícia, um casal de amigos meus, e um parente deles é, faleceu, chegou a vir a falecer. E nós precisamos, nós tivemos que ir para o enterro, né, lá para o velório, para o cemitério e tal, para é, fazer lá o, o, todos os ritos de despedida. Né? E durante esse momento que nós estávamos lá, eu não conhecia ninguém, mas eu cumprimentei a maior parte de pessoas possíveis, e algo inacreditável aconteceu. Normalmente histórias inacreditáveis acontecem comigo, e vai ser até legal e compartilhar isso com você nos vídeos, porque realmente são histórias é, muito engraçadas e com desfechos é, inimagináveis. né e, Enfim, e quando eu estava lá no, no, no cemitério, é, eu fui ao banheiro, falei, Jonathan, Letícia, eu vou ao banheiro rapidinho. E nisso que eu estava voltando do banheiro, eu vi uma pessoa muito enrolada com o violão. Ela lá tentando fazer alguns acordes e tal, eu não conseguia. E eu perguntei para ela de uma forma bem simples, né? Você está com alguma dificuldade? Você quer alguma ajuda? E ela perguntou, você sabe tocar violão? Eu falei, ah, sei um pouco. Você conhece a música tal? Eu falei, ah, conhece. Então vem comigo. E ela largou o violão na minha mão, me puxou. E quando eu percebi, eu tava do lado do caixão, ela, e ela puxou, começou a cantar música, e falou, vai, toca aí também. E eu tava ali, do lado do caixão, de uma pessoa que eu não conhecia, num velório que eu não conhecia ninguém, e ela começou a cantar, e eu tive que começar a tocar e cantar também. E quando menos percebi, nós fomos andando, nós fomos conduzindo todo o velório, né, todo o enterro, até o momento que o caixão estava sendo lá enterrado, a areia sendo jogada e tal, e, e meu amigo olhando de longe, e o Jonathan olhando de longe, e completamente surpreso com aquilo que ele viu, né? Tipo, caramba, esse cara não conhece ninguém aqui, e ele conduziu literalmente o velório tocando e cantando lá a música de despedida pra, pra pessoa, pro parente querido que havia morrido, né? E eu também nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, né? eu, eu realmente toquei num velório em Brasília, num lugar onde eu não conheço ninguém. É, enfim, uma situação completamente inimaginável. Inimaginável. É, e porque porque eu tô contando essa história pra você? Porque as coisas na vida, elas simplesmente acontecem. Eu sempre falo isso nos vídeos. As coisas boas as coisas ruins, elas, sempre, elas simplesmente acontecem. E o que faz com que uma, uma situação... Ou um, um tipo de, de vivência tem um desfecho positivo, é sempre o fato de você estar preparado para poder é, encarar aquela situação e se, se sair nela, né, conseguir resolver ela da melhor forma possível. Se eu não tivesse habilidade nem de tocar violão, nem de conhecer a música, eu não teria provavelmente conseguido conduzir esse velório de, de, das pessoas que eu não conhecia ninguém e eu não conseguiria ter ajudado aquelas pessoas naquele momento. Mas o fato de eu ter me preparado antes, o fato de eu ter adquirido habilidade, conhecimento antes, fez com que, numa determinada situação completamente inesperada, essa habilidade fosse útil para alguém e ela ajudasse outras pessoas. E aí eu quero te convidar nesse vídeo você refletir sobre a seguinte coisa. Muitas pessoas às vezes falam assim, Ah, não, mas isso aqui é muito difícil, isso eu não sei, sei lá, eu não sei falar inglês, eu não sei tocar, eu não nasci com um dom para tocar o instrumento e tal, e outras coisas. Enfim, então uma coisa que eu quero quebrar agora nesse vídeo é essa questão de dons. Lógico que existem aptidões, pessoas que aprendem, é, existem múltiplas inteligências, inteligências corporais, inteligências de, de raciocínio matemático, de raciocínio para textos e tal, mas dessas múltiplas inteligências, é, não existe essa questão literalmente de dom. Você simplesmente pode treinar, treinar, treinar, praticar, praticar, dedicar o quanto de horas forem necessárias para você adquirir habilidade também. Então, lógico que as coisas começam difíceis para todo mundo, né? mas o fato de você conseguir aprender alguma coisa, executar alguma coisa, é, basicamente o tempo e o método que você usa para conseguir aprender essa determinada coisa, que no caso, esse vídeo foi a música, né? para conseguir ajudar alguém ou usar essa habilidade na sua vida. Então esqueça completamente essa história de dom. Isso, para mim, isso é um grande mito. Dom não existe. O resultado que você vai ter de algo fantástico é simplesmente a sua força de vontade, a sua dedicação, o seu empenho para conseguir aprender algo e executar algo. E quando o seu empenho, a sua força de vontade, a sua dedicação for muito grande, você vai conseguir fazer qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, independente do quão difícil essas coisas possam parecer. Beleza? E aí você vai conseguir fazer coisas fantásticas Como eu falei aqui nessa história Onde eu conduzi um velório Um enterro lá De pessoas que eu não conhecia Mas que hoje gera uma lembrança muito positiva Toda vez que eu penso nessa história Eu fico feliz, até dou umas, um pouco de boas risadas Porque foi inimaginada Mas uh, eu fico muito feliz por ter podido ser por ter sido útil naquele momento pra alguém. Então, eu quero desafiar você hoje. O que, que você hoje acha muito difícil e que você pensa assim, caramba, eu não nasci pra isso, eu não tenho dom pra isso. Esqueça isso, rabisque isso da sua mente, apague isso da sua mente e comece a se dedicar hoje pra isso, porque eu tenho certeza absoluta que se você colocar mais força de vontade nisso, você vai conseguir. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande vídeo. Um grande vídeo, não. Um grande abraço. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Ah, eu queria agradecer também aos novos inscritos do canal, ao Fernando. Dutra e ao é Gabriel Pena, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço e tchau, tchau!